Salve, galera! Beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge, sempre na companhia do seu parceiro Lucardi. Aventura, exploração e incríveis descobertas. Batalhas intensas e emocionantes. Tudo com muita fofura, carinho e companheirismo. Sim, estamos falando da aclamadíssima franquia Pokémon, criada por Satoshi Tajiri e iniciada ainda no ano de 1996 no saudoso Game Boy. Desde sua concepção, os monstrinhos de bolsa atravessaram sete gerações de games que permitiram ao jogador, na figura de um jovem treinador ou treinadora, sonhar em colecionar e evoluir os adoráveis pokémons pela região de Kanto, Johto, Owen, Sinnoh, Unova, Kalos e Alola. Mas a franquia pokémon não se restringe apenas aos jogos canônicos lançados para os consoles portáteis da Nintendo, já que os monstrinhos estrelaram incríveis animações, filmes e hoje acompanham os treinadores até mesmo em seus smartphones. Nesse vídeo, Exploraremos rapidamente o vasto universo de uma franquia tão querida por seus fãs que, jovens ou adultos, não se cansam de viajar pelo mundo tentando encontrar um Pokémon e, com o seu poder, tudo transformar em um jeito de viver que ninguém nunca foi igual. Então, estouro uma pipoca, aumenta o som da sua TV ou cola nesse celular e vamos acompanhar um pouco da evolução da franquia Pokémon, responsável por marcar inúmeras gerações de jogadores que há anos treinam para chegar ao topo do mundo e um grande mestre ser... Preparados? Ha! <risos> E não se esquece de sentar o dedo nesse like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for lançado. Bora lá? A franquia Pokémon foi inspirada no peculiar amor dos japoneses por colecionar insetos e por que não, colocá-los para brigar. Um Satoshi Taijiri, idealizador da franquia e um dos criadores da Game Freak, não foi diferente. Já que quando adolescente tinha como hobby andar pela cidade e florestas atrás de insetos para colecionar, a ideia por trás da franquia, por mais estranha que pareça para nós, ocidentais, ganhou força com o lançamento do Game Boy e seu cabo Link, que já no início da década de 90, possibilitava que os consoles compartilhassem informações. Nascia aí a principal premissa da franquia, já que seria possível trocar monstros e itens entre jogadores. A partir disso, a primeira dupla de games foi fruto da parceria entre a Nintendo e a Game Freak, cujo desenvolvimento durou 5 anos. Ao final desses cinco anos, estreou, no ano de 1996, a primeira dupla de games, chamada Pokémon Red e Green, em que o jogador poderia escolher entre um Pokémon de grama, um Pokémon de água ou um Pokémon de fogo, e assim iniciar sua exploração pela região de canto, e incríveis batalhas de turno, com 150 monstrinhos à sua disposição, que poderiam ser capturados e evoluídos de acordo com a vontade do jogador. Ao final, os jogadores competiam na Liga Pokémon para derrotar a elite dos quatro e o grande campeão, essa geração tinha como lendários capturáveis os pokémons Articuno, Zapdos, Moltres e Mewtwo. Mew, por sua vez, era raríssimo e distribuído apenas em eventos especiais realizados pela Nintendo. Pokémon Red e Green, sem qualquer tipo de publicidade, vendeu nada menos que 8 milhões de unidades e fez com que as empresas juntas passassem a investir em novos jogos. O Game Boy, com o sucesso explosivo da franquia, Recebeu no ano de 1999 a segunda geração com os games Pokémon Gold e Silver, que trouxeram 100 novas espécies de monstrinhos de bolso, dois novos tipos, Dark e Steel, e a inédita região de Jotô. Seu sucesso foi instantâneo e a nova leva de monstrinhos trouxe grande frescor à franquia. Em Gold e Silver, também foi introduzida a reprodução dos pokémons. Essa geração teve como lendários os cães Entei, Suicune e Raikou, e também Huo e Lugia. Celebi. Por sua vez, era considerado humilde da segunda geração, já que podia ser obtido apenas por eventos especiais. Com o lançamento de novos jogos, a franquia evoluía cada vez mais, e com a chegada da terceira geração, com os games Pokémon Ruby e Safira, não foi diferente. Lançados para Game Boy Advance em 2002, a terceira geração explorou a região de Hoenn, trouxe 135 novos monstrinhos, mas, por outro lado, impediu a transferência de Pokémons evoluídos em games anteriores. Essa limitação foi contornada com o lançamento do incrível remake Pokémon Fire Red e Leaf Green para Game Boy Advance em 2004 e que levou o jogador de volta à região de campo com novos gráficos e jogabilidade melhorada. A terceira geração foi reconhecida pelo grande número de lendários e brindou os jogadores contra o titã Red Rock, Red Steel e Red Ice, trouxe Latias e Latios e também Rudon e Kyogre. Jirati, seu lendário mais raro, foi distribuído em eventos especiais e também era obtido por meio da conexão do Game Boy Advance com o console Gamecube. Nessa geração também foi criado o conceito Multiformas com o lendário Deoxys, que assumiam uma forma diferente em cada game. Por fim, temos Raikwaza, introduzido com o game Pokémon Emerald, que encerrou a terceira geração. A quarta geração debutou com os games Pokémon Diamond and Pearl, lançados em 2006 para Nintendo DS e trouxe 107 novos monstrinhos, se passou na região de Sinnoh e trouxe grandes novidades para a franquia, como batalhas online e a possibilidade de trocar seus monstrinhos com qualquer pessoa ao redor do globo. A região de Sinnoh também conta com um grande número de lendários, como os errantes Mesprit, Azelf e Uxie, o trio da criação Giratina, Dialga e Palkia, a dupla lunar Cresselia e Darkrai, os Guardiões do oceano Manaphy e Fione, Reatran, Reddigas, Shaymin e o criador supremo do universo Pokémon, Arceus, acessível apenas por eventos específicos liberados pela Nintendo. A quinta geração, por sua vez, foi iniciada com os games Pokémon Black and White lançados em 2010 para Nintendo DS, e foi a primeira que contou com uma continuação direta com os games Black and White 2. Nessa geração, o jogador visita a região de Unova, em que foram adicionados 156 novos Pokémons, que não só inovou ao trazer gráficos renovados para a série e o um novo sistema de interação online por meio do Sea mas introduziu batalhas em dupla e as Rotation Battles. Unova também traz grande número de lendários, como Victini, colecionável através de eventos, o trio de mosqueteiros lendários Combalion, Terrakion e Virizion; o novo mosqueteiro Keldel, o trio de forças da natureza Landorus, Tundurus e Tornados, o trio Rashuram, Zekron e Kaiurin, a psíquica Meoleta e o paleozoico Genesect. A sexta geração veio com tudo no ano de 2013 com os games Pokémon X e Y e marcou a franquia pela total transição para o mundo 3D, trouxe novos 72 Pokémon, incluiu o um novo tipo Fada e nos apresentou a região de Kalos. Nessa geração, o grande destaque fica por conta das mega evoluções, um elemento que permite determinados monstrinhos evoluírem em meio a uma batalha. Novos modos de batalha, como Sky Battle, também debutaram. Também foi nessa geração que a interação com os Pokémon se tornou ainda maior, em que o jogador poderá brincar e alimentar os monstrinhos. E como passou a ser de costume, a sexta geração também é marcada por diversos lendários, como Zernias, Wyveltal e Zygarde, Diancie, a primeira lendária do tipo fada, Rupa e Volcanion. A sétima geração, por sua vez, se iniciou no ano de 2016 com os games Pokémon Sun e Moon para Nintendo 3DS, e trouxe boas novidades para a dinâmica do jogo, em que é quebrado o ritual de vencer ginásios para, ao final, ter a possibilidade de combater na Liga Pokémon. Nessa geração foram apresentados 84 novos Pokémon, juntamente com as Alola Forms para os monstrinhos já conhecidos, e implementou os Z-Moves durante as batalhas. O jogo trouxe como lendários o Trio Sol Lunala, Necrozma novas formas para o lendário Zygarde e o quarteto Tapu Koko, Tapu Lili, Tapu Bolo e Tapu Fini. A franquia Pokémon, muito popular dentro e fora do Japão, não se restringiu aos jogos canônicos e rapidamente se espalhou em games dos mais diversos estilos e até mesmo em outras mídias. Com o sucesso da primeira geração, a produtora Game Freak e a Nintendo tiveram a ideia de transformar os jogos em desenho animado, e logo em 1997 surgiu a primeira temporada do anime, que conta com a história de Ash Ketchum com o Satoshi no Japão, e tem como sonho ser um mestre Pokémon. Ao lado de seu companheiro inseparável Pikachu, Ash e seus Poké-amigos já estão na estrada há 22 anos, e viajou por todas as regiões apresentadas nos jogos até o momento. O grande momento de sua carreira, no entanto, veio na região de Alola, em que finalmente se sagrou campeão da liga Pokémon. A série animada, que fez um enorme sucesso, expandiu o alcance da franquia e teve até mesmo um game inspirado nas aventuras de Ash Pikachu, conhecido também como Pokémon Yellow. Com a vinda das novas gerações de jogos, foram lançados inúmeros filmes promocionais. Alguns desses filmes, inclusive, fizeram um grande sucesso no Brasil, como o inesquecível Pokémon O um filme, Mewtwo contra E falando em filmes, não podemos deixar de mencionar o recentíssimo Detetive Pikachu, cuja história é baseada em game homônimo lançado para Nintendo 3DS. O filme, que tem Ryan Reynolds no papel do adorado rato elétrico, é brilhante ao trazer os monstrinhos para o mundo real e obteve grande sucesso de bilheteria, sendo marcado por ser o live-action baseado em games mais bem sucedido da história do cinema. A franquia também ostentou mangás e outros games de grande sucesso, como Pokémon Stadium para Nintendo 64, jogo spin-off que, ironicamente, foi o primeiro a trazer à franquia batalhas em um mundo tridimensional. Em relação a spin-offs, que são jogos que não compõem o cânone da franquia, não podemos deixar de mencionar o charmoso e inesquecível Pokémon Snap, lançado também para Nintendo 64, em que o jogador encarna o fotógrafo Todd. É uma aventura bela, empolgante e memorável. A Pokémon Company, responsável pela comercialização e licenciamento da marca, buscou, por muito tempo, maneiras de expandir a franquia para atingir novos públicos. Com o amadurecimento dos smartphones como máquinas capazes de oferecer uma boa experiência de jogos, a companhia firmou parceira com a desenvolvedora Niantic para trazer ao mercado no ano de 2016 o game Pokémon GO. O game, que parte da premissa que cada pessoa pode se tornar um treinador, tem como diferencial a possibilidade de uso da realidade aumentada e faz com que cada jogador explore os arredores de sua cidade real em busca de novos monstros. Para estimular o gamer a chutar o sedentarismo de uma vez por todas, Pokémon GO atribui missões a serem cumpridas e ao final de cada uma delas, o recompensa com novos itens ou monstrinhos. O deslocamento pessoal de cada jogador não é só necessário para localizar novos pokémons, mas também para chocar ovos, Participar de dias comunitários, em que os treinadores se reúnem em determinados dias do mês para encontrar Pokémon selvagens e especiais. E também para batalhar em raids, em que todos se reúnem para derrotar um inimigo em comum, geralmente o Pokémon Witch ou com lendário, como Mewtwo, Giratina, ou mesmo o trio Titan, Red Ice, Red Steel e Red Rock. Não há limite para novos desafios. O game, por fazer uso do sistema free-to-play, embora seja recheado de microtransações, não obriga o jogador a gastar dinheiro para progredir na aventura. O investimento de dinheiro real no game é opcional, e geralmente permite acesso a maior quantidade de itens ou eventos especiais. Pokémon GO adota um sistema de batalhas diferente menos complexo do que aquele visto nos games canônicos, e justamente por ser menos ambicioso nesse aspecto, se mostra extremamente convidativo para aqueles que estiverem em contato com a franquia pela primeira vez. Nele, também foi apresentado o Pokémon mítico Meltan e sua evolução Melmetal, e outros monstrinhos que vêm sendo adicionados gradativamente, abrangendo cada uma das gerações já lançadas o game, que ostenta uma comunidade de jogadores fiel e que se mantém firme desde seu lançamento. E infelizmente, sofre críticas em relação à sua participação no Brasil. As críticas são válidas e endossadas pelo canal Jacke que a se mostra alheia às peculiaridades climáticas e econômicas do nosso país. Como exemplo, foram ignorados milhares de pedidos para alterações de horários de eventos, que ocorreram entre as 11 horas da manhã e 2 horas da tarde, fazendo com que inúmeros jogadores, entre crianças e jovens, sofressem com insolação desintratação, entre outros sintomas decorrentes da exposição ao período do sol mais forte do dia. Também foram criticados eventos especiais pagos, a exemplo de um evento colossal, que poderia ser adquirido apenas com dinheiro real, sem que o jogador dedicado, mas sem dinheiro para investir no game, pudesse usar as moedas de jogo, que requerem extrema dedicação e disciplina para serem coletadas. E para piorar ainda mais as coisas... O valor do evento foi proibitivo para aqueles que veem o game como uma simples distração cotidiana, já que o preço se baseou na simplória conversão do dólar norte-americano com o real, acrescido de impostos. Exceto por críticas pontuais e que podem ser resolvidas facilmente caso a Niantic ou a Pokémon Company ouçam seus fiéis jogadores. Pokémon GO, que até outubro de 2019 faturou nada menos que 3 bilhões de dólares, é uma excelente e muito bem sucedida adição ao Pokéverse, e certamente já exerce influência sobre games lançados para os consoles de mesa como os vistos em Pokémon Let's Go, Pikachu e Eevee e aproximou um novo público para a franquia. Se você tem um smartphone e curte a franquia, Pokémon GO certamente é uma boa pedida. Bom galera, é isso aí. Essa foi uma rápida viagem pela incrivelmente divertida franquia Pokémon, responsável por fazer com que inúmeros jogadores sonhem em um grande mestre ser, ter poder em suas mãos e lutar só pelo bem. Assim como fizemos em vídeos anteriores, Dedicamos esse momento com uma justa homenagem a uma franquia que aproxima jogadores diferentes entre si, mas sempre com um nobre objetivo em comum, e há quase 30 anos se reinventa a cada nova geração, com novidades interessantes e sempre muito bem-vindas. E por que não, fazendo com que aqueçamos os motores para receber de braços abertos e com muito entusiasmo, os Pokémon vindo da região de Galar, com a estreia da nova geração em Pokémon Sword and Shield para Nintendo Switch. Mas e aí? O que você acha da franquia Pokémon? Qual o seu game predileto? Já acompanha as aventuras de Ash Ketchum? Curte sair pela cidade com seus amigos em Pokémon GO? Lembra de algum momento realmente difícil e desafiador proporcionado pela franquia? Deixamos de mencionar algum game ou momento importante pra você? Diz aí nos comentários! E não deixe de acompanhar os vídeos anteriores para ver o melhor de Super Mario em 3D e por que não, conferir o Quick Review de Crisis Core Final Fantasy VII. Os links estão logo ali na descrição. Retro Challenge fica por aqui! Te aguardando no próximo vídeo com mais jogos e novidades! Tchau!